Olá Desbravadores, meu nome é Luciano, eu sou o Desbravador Caissar e sejam bem-vindos ao meu canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, já clica aqui no botão de se inscrever para você ficar sempre por dentro das novidades. Como eu disse anteriormente, me chamo Luciano e eu vim das águas escuras e relativamente quentes da Baía de Santos para as águas gélidas e calmas do Oceano Pacífico. Venho do maior porto da América Latina para o maior porto canadense. Eu tinha uma vida razoavelmente confortável, um emprego, e já estava no meio da minha faculdade de comércio exterior, que era a área que eu trabalhava já há quase 4 anos. E aí eu decidi largar tudo. Mas vocês podem se perguntar, por que essa decisão tão radical? Bem, apesar de ter toda essa bagagem e um certo grau de independência, eu não me sentia 100% independente e maduro, como se eu fosse muito maduro agora, mas enfim. Eu decidi dar essa guinada na minha vida porque eu ouvi uma vez, você só evolui como pessoa quando quebra a barreira da zona de conforto. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como aprendiz, e aos 16, quase 17, eu fui efetivado pela empresa que eu tava trabalhando. Com 18 anos, prestes a tirar as primeiras férias, apareceu uma oportunidade pra mim, que era fazer meu intercâmbio, e larguei tudo. Primeiramente, a oportunidade que apareceu pra mim foi ir com um amigo pra Carolina do Norte, nos Estados Unidos Só que um conjunto de fatores impediu com que a gente fosse juntos pra lá O visto dele foi negado, eu não tinha carteira de motorista E eu ia precisar dessa carteira de motorista porque a gente ia precisar se locomover de carro lá Só que sem emprego e com a rescisão na mão, meu espírito consumista ia acabar falando mais alto e ia acabar gastando esse dinheiro O meu sonho sempre foi fazer intercâmbio na Inglaterra, mas com a Libra quase R$ reais estava fora de cogitação Conversando com amigos que tinham feito intercâmbio recentemente, eu acabei me interessando pelo Canadá e aí veio aquela dúvida cruel que assombra vários estudantes. Toronto ou Vancouver? Como tava chegando o inverno, eu tava temendo as temperaturas da Costa Leste, então eu acabei escolhendo Vancouver. E aí, seis dias antes de embarcar, com todos os contratos assinados, tudo pronto, visto aprovado, contei pra minha mãe. Sim, eu só contei pra minha mãe seis dias antes de embarcar, porque eu imaginei que se eu contasse antes, eu já estava sofrendo, e minha mãe ia acabar sofrendo por antecipação, e isso ia acabar me desencorajando a viajar. Então, decidi contar no final, quando eu já tivesse tudo ok. Entre novembro de 2014 e abril de 2015, eu tive experiências maravilhosas. Eu estava super bem adaptado para a América do Norte. Voltei para o Brasil com um pensamento otimista de que eu ia voltar a trabalhar na minha área, com cargo e salário melhores. Só que o Brasil estava no auge da recessão. Eu trabalhava com importação, o dólar nas alturas e a importação em queda. O setor portuário em geral estava demitindo dia a dia. Eu decidi então mudar o foco e tentar outros ramos onde meu inglês também fosse valorizado, como telaria e turismo. Só que para minha surpresa, a concorrência era cada vez maior nesses ramos também. Nesse meio tempo que eu estava desempregado, eu acabei desenvolvendo um trabalho voluntário com a ESEC, que é um movimento jovem que promove a liderança por meio de intercâmbios sociais e profissionais. E cada vez mais eu assimilava os valores e os ensinamentos dessa organização. Receber tantos jovens estebidos que tinham largado suas cidades seus empregos para se dedicar ao voluntariado em outro país pelos intercâmbios sociais que a exec promove me faziam refletir. Voltar ao Brasil tinha significado voltar para as asas da minha mãe e voltar para a zona do conforto. Eu decidi então tirar uma carta da manga. Eu já estava percebendo que no Brasil eu não tinha muitas perspectivas positivas. Então eu me lembrei que no Canadá eu tinha feito um curso de inglês acadêmico chamado University no final do curso eu acabei aplicando para um college só para saber o que ia dar e eu acabei sendo aceito. Só que eu achava que voltando para o Brasil eu ia ter muitas portas abertas, o que era um engano. percebi um pouco tarde que eu não tinha muitas perspectivas positivas. Então no final das contas eu apostei todas as minhas fichas nessa nova empreitada, munido de muita informação. E aqui estou mais uma vez e eu quero te ajudar, vamos juntos desbravar novos horizontes. Meu nome é Luciano, eu sou o desbravador Kaiçara, espero que você tenha curtido esse vídeo. Curte aqui embaixo, comenta, compartilha e se inscreva no canal para muito mais novidades. Até mais!